Queridos amigos, estavam com saudade dessa barba horrorosa e dessa cara de bolacha, não tava? De vídeos dessa forma. Pois é, moçada, mas hoje eu vou trazer uma notícia, cara, um pouco delicada. Lembra da Telltale Games, que fez The Walking Dead? Pois é, já era, pessoal. o Telltale tá fechando as portas. Mas eu não vim aqui só falar dessa notícia. Eu vim falar que tem gente que está comemorando o fechamento de um estúdio maravilhoso como esse. Então vamos para o vídeo que eu vou mostrar para vocês um pouco disso. E mais quem está comemorando uma notícia horrorosa dessa. Pois é, gente, a semana não podia ter começado pior. No dia 21 agora de setembro, o site IGN publicou que a Teio tá fechando as portas realmente através de um Twitter que dizia o seguinte, galera. Hoje a Teio Games fez a difícil escolha de anunciar o fechamento majoritário do estúdio após um ano marcado por desafios insuperáveis. A maior parte dos funcionários da empresa foram demitidos nesta manhã, com um pequeno grupo de 25 funcionários permanecendo para completar as obrigações da empresa. Pete Howley, CEO, fez a seguinte declaração. Tem sido um ano incrivelmente difícil para Telltale, em que trabalhamos para colocar a empresa no um novo caminho. Infelizmente, nosso tempo acabou para chegar onde queríamos. Lançamos alguns dos nossos melhores conteúdos este ano e recebemos muitos feedbacks positivos, mas no fim das contas, isso não refletiu nas vendas. Com o coração pesado, acompanhamos a saída de muitos amigos que vão espalhar a história da nossa marca ao redor da indústria de game. Galera, e correndo pelo pela internet vejo que eu acho um vídeo como esse aí em segundo foi tarde até o ter, ter falido foi tarde galera eu simplesmente não acreditei na hora que eu vi o título desse vídeo e resolvi assistir cara eu não vou perder meu tempo mostrando para vocês os absurdos que contém esse vídeo mas antes disso de falar um pouco a respeito desse vídeo em questão, eu vou falar para vocês um pouquinho da história da Telltale. E galera, a Telltale, ela nasceu querendo resgatar a cultura de jogos de aventura. Aqueles games muito populares nas décadas de 80 e 90, galera, citar aí... Monken Island, Space Quest, Sun Max, King's Quest e o inesquecível pra mim, galera, Full Trottle. Então, três camaradas aí à frente da Telltale, que são Kevin Burner, Dan Connors, Troy Molander, resolveram resgatar... <risos> Esses velhos clássicos da nossa infância, para quem nasceu nas décadas de 80 e 90, lembra muito bem o sucesso desses games de aventura. Fizeram muito sucesso, fizeram títulos aí que vocês estão vendo na tela, como The Walking Dead, lançaram também o Batman, na né, forma de história, muito legal game. Pra quem não jogou, ainda vou trazer para as lives. Trouxeram também, galera, Game of Thrones, cara. Jogaço. Cara, impressionante a criatividade dos caras. E trouxeram mais outros vários games nesse estilo. Trazendo muita felicidade para quem curte uma bela história e você não fica travado nas escolhas. Realmente, galera, revolucionou o mercado dos jogos de aventura. Que na época da, das décadas de 80 e 90, a gente não poderia fazer escolhas, galera. a Telltale conseguiu realmente revolucionar o mercado de games de aventura. Galera, o que me chocou ao ver aqueles vídeos de algumas pessoas comemorando o fim da Telltale foi o seguinte, a galera nos vídeos comenta que agora acabou... O oba-oba de conquistas fáceis para os jogadores noobs, os, os golds fáceis para os jogadores do Xbox, os troféus fáceis, cara. Simplesmente eu achei ridículo um posicionamento desse. Porque você ser gamer, cara, não tem nada a ver com as suas conquistas. Sua experiência com os jogos que vai realmente trazer você para o mundo dos games. E até o Teio, cara, eu queria falar uma coisa aqui para vocês. Principalmente no título do The Walking Dead, ficou muito claro que o nível de imersão que até o o trás traz para o jogador é imenso o que que eu quero dizer com a imersão galera o ser humano cara tem cinco sentidos quando você consegue jogar um game e ter os cinco sentidos afetados eu considero que o game tem uma grande imersão lembrando galera essa é a minha simples opinião concordem ou não mas eu estou falando de fatos que a ciência já explicou Quanto mais sentidos a gente tem envolvidos numa experiência, mais vívida mais daquela experiência se torna. E, o, e até o Tail, nos seus games, principalmente... Nice. Walking Dead me trouxe essa experiência, galera Eu sentia medo, eu sentia o tocar das coisas Pela forma que os personagens traziam aquilo O cheiro, você consegue até sentir o cheiro, cara Imaginar o cheiro do, das coisas no game Cara, até o tale foi impressionante nesse sentido, gente As cenas tristes na hora do Walking Dead realmente te emocionam Te fazem chorar A experiência, gente, da Clementine e do Lee, esses que vocês estão vendo aí na tela Realmente, cara, é uma experiência muito forte Você vendo o sofrimento dos dois Eu não estou suportando mais Eu estou no limite, Brasil Eu tenho vergonha de falar isso Eu não suporto mais Eu não estou suportando mais o apego que os dois vão tendo com o passar do tempo e isso te traz uma imersão absurdamente real. Você sente tristeza, você sente vontade de chorar. E cara, eu fico vendo os vídeos que, que eu assisti na internet, o cara comentando que até o teio tinha que falir porque enrolava demais nos games. Galera, convenhamos, pessoal, quando você quer contar uma história bem contada, você tem que ter todo o enredo muito bem montado, muito bem colocado para quem está jogando o game. Não é simplesmente começar no ponto zero e ir até o final e, e simplesmente terminar ali. Gente, isso, isso é inaceitável para quem gosta do gênero de história, de entender um pouco da história Do que o jogo quer trazer pra gente Resumindo aqui, gente Eu queria deixar claro a minha opinião em, re em relação a esse assunto da Telltale Quem está comemorando Eu considero, gente Que não é gamer, cara Qualquer não. perda no mundo dos games Principalmente de uma grande produtora De jogos incríveis Como foi a Telltale Tá sendo um boçal Um total boçal, galera Me desculpem a franqueza. Eu estou sentindo uma treta Mas é de uma besteira tão grande você comemorar, cara, é, o fechamento de um estúdio espetacular como esse, cara. Realmente eu não entendo como alguém pode comemorar um fato terrível como esse, pessoal. Então, vai ficar essa lacuna, gente. Não tem dúvida disso. Foi uma grande perda pra nós. Vamos torcer, pelo menos, para que eles consigam terminar os últimos capítulos aí do The Walking Dead. Pra gente não ficar na mão. Galera, a gente vai ficando por aqui. Infelizmente, essa notícia foi devastadora pra mim, cara. Eu gosto muito desse gênero de aventura. Pra quem me conhece, sabe que eu sou um grande fã de jogos como Full Throttle. É mesmo, é? E perder até o Tail é imaginar que realmente a gente nunca vai ter uma continuação do Futroto da Vida, só pra concluir. Não sejam como esses boçais aí na internet, cara, comemorando o fim de um grande estúdio como esse, beleza pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado muito aí. Não esqueça de deixar o like para ajudar o canal. Compartilhem um o vídeo para quem não sabe que até o Tail fechou, galera. E dedos cruzados, moçada, para que a gente tenha pelo menos o último episódio do The Walking Dead, pessoal. Um abraço, galera. Um beijão. Tchau, tchau.